Vamos lá galera, vamos falar sobre, agora sobre o Vocês viram ali né, que fazer estrutura não é difícil. Agora, o que eu falo sempre no drywall, que o drywall é como uma receita de bolo, cara, uma receita de bolo. Faz de conta, pegou uma receita de bolo, tá lá assim. Primeiro você bate os ovos, né? O, não, primeiro bate a clara, né? Faz aquela clara e leve. Aí depois você vai introduzir a gema. Aí você diz, pô, vou ganhar tempo, vou bater a clara e a gema junto, vou ganhar tempo. Vai dar a mesma coisa, depois vai misturar tudo mesmo, não é isso? Aí você vai notar, caramba, o bolo não ficou igual ao de quem me deu a receita. Mas por quê? Porque você não seguiu a receita, cara. Então o bolo ficou diferente. Segue a receita do bolo na estrutura. Fiquei sabendo, o cliente vai colocar peso sobre aquela parede, seja peso de um revestimento, né? um revestimento com, com porcelanato, com granito e tal. Eu já trabalho a distância dos montantes de 40 em 40. Se eu sei que ele vai colocar uma TV ou vai pendurar uma área, alguma coisa, vocês viram ali que o suporte vai atender vocês. Vamos falar agora do plaqueamento. Terminei de fazer as estruturas, agora chegou a hora de plaquear. Quando eu for plaquear, pessoal, eu vou iniciar, eu vou plaquear com, com cada ambiente, conforme a placa que eu vou utilizar naquela, naquela área. Se for uma área úmida, eu vou usar o qual placa? Eu vou usar a placa RU, se for uma área de que for uma saída de emergência, eu vou usar RF, se for uma área seca, eu vou usar da ST, AST, tá? Fora, pessoal, que a gente falou aqui sobre aquelas outras placas. Que existem no mercado, né? Que podem ser utilizadas, tá bom? Como a própria placa hábito e a, a forma. Utilizar preferencialmente placas de piso até, né? Com menos 10 milímetros. Então, é, o que está dizendo? Sempre que você puder, é isso que aqui é a que apostila está dizendo: sempre que você puder, utilize placa o quê? que vai do, do piso ao teto sem precisar fazer emenda, tá bom? A folga de 10 mm o que, é que a gente faz, pessoal? Isso aqui é uma placa, né? Aí a gente coloca essa placa embaixo e a outra em cima. A gente coloca a placa em é cima. Base do chão. É, para fazer um calço. Quando a gente parafusa, a gente tira essa. Aí ela fica os 12 mm ali afastada do piso, tá? Por que que nós não devemos encostar a placa no piso, pessoal? Por causa da umidade. Se, o, se lá for um chão úmido e você encosta a placa no piso, o que que vai acontecer? Essa umidade ela vai subir pela tua placa. É que nem aquelas paredes que a gente vê, né, que a umidade vem do solo, né, da fundação e vai subindo pela parede. Então, para nós conseguirmos evitar essa situação, o que que a gente faz? A gente coloca a placa acima do piso. Tá ok? A parafusamento das placas, pessoal. A cada 30 centímetros, distância máxima, tá? Você vai colocar um parafuso. Ah, eu quero trabalhar a cada 25 centímetros. Pode. O que não pode é você. Ah, eu quero trabalhar a cada 35. Tá ok? A cada 35, não pode. Só tomar cuidado, pessoal, quando você for plaquear aqui na beirada aqui da chapa, tá? Você não, não botar muito na beirada, porque senão ela estoura a placa. Então você coloca sempre a um centímetro da beirada. Pessoal, presta muita atenção nisso aqui, tá? Porque isso aqui é uma coisa bem... bem... complicada na obra, tá? É, nós temos até aí um bit limitador. Sei, ontem o Benito deve ter mostrado para vocês. Mostrou. Legal, legal. Tá, tá até ali, né? Porque, vamos supor, se você já tiver uma parafusadeira, alguém aqui já tem uma parafusadeira comum? Pô, legal, né? Mesmo não sendo para-drial, dá para você trabalhar, cara, tranquilamente. No começo. Todo mundo tem uma dificuldade, a não ser se o cara for marceneiro um ou for um montador de móveis. Aí ele já tem controle com, com, com o dedo ali na parafusadeira, porque o cara está fazendo sempre montagem de móveis. Né? Mas caso contrário, você vai ter dificuldade se você trabalhar sem o limitador. E quando estoura o cartão, é, é, essa situação aqui, né? então, o que, que acontece? Estourou o cartão, sentiu ali que o parafuso entrou demais. Você pode tirar aquele parafuso, né, e colocar ele um centímetro acima, um centímetro abaixo ali, mas não deixe, não, não deixe lá aquele parafuso. Ou então tu pode botar outro parafuso próximo dele, mas não confia mais nesse parafuso. Ele não está tendo mais nenhuma é, utilidade ali na tua obra.